Boas masters. Uh, isto uh, é uma fechadura de um Renault 5, uh, uh, basicamente o que aconteceu foi que a porta deixou de fechar e a razão pela qual a porta deixou de fechar, a vim a descobrir, uh, tem a ver com esta mola que aqui está que basicamente partiu-se, portanto já não, já, não, já não faz força e o que acontece é que cada vez que a gente puxa um, portanto, cada vez que a gente abre a porta, uh, principalmente por dentro, que é esta situação. Portanto, cada vez que a gente puxa a porta por dentro, uh, ela ficava aqui e já não voltava para trás. Uh, portanto, isto tem que voltar para trás, era o que esta mola aqui fazia. Portanto, a solução daquela mola que já saltou, uh, que funcionará, uma vez que isto depois fica uh, encostada à chapa do carro, esta zona, portanto, em princípio, isto que aconteceu agora não vai acontecer lá no carro e é, isto é uma solução um bocado, é um hack basicamente. Portanto, uma mola uh, destas, portanto, a mola é uma mola de compressão um, colocada entre este pino e aquele. Tentei inicialmente uma mola, de, uma mola de expansão entre estas duas pontas, mas depois aqui a parte para trancar deixava de funcionar. Portanto, aqui é o que faz o, o, o trinco. Uh, portanto, se estiver um, marcado uh, e o trinco estiver ativo, uh, se nós tentarmos puxar a porta por fora, ela não abre. Um, se o trinco, obviamente, não estiver, uh, quando nós puxamos, uh, ele vai soltar. E isto só vai soltar, efetivamente, uh, portanto, isto só vai prender, efetivamente, se... Um, esta peça, quando nós uh, abrimos por dentro, não... Uh, portanto, voltar para trás. Se não acontecer isso, uh, basicamente a porta fica sempre a abrir e, e não, não se consegue fechar a porta do carro. Portanto, isto é uma solução... Um, é um hack. Uh, idealmente, o, era substituir esta mola... Só que para substituir esta mola, basicamente temos que desbastar os, desbastar estes pinos, porque ele é cravado de um lado e do outro. E desmontar toda esta, toda esta unidade para substituir esta mola aqui. Um, eventualmente hei de chegar lá, mas para já para não ter o carro com a porta aberta, esta é uma solução, não é a melhor. A outra solução seria simplesmente deixarmos de ter a porta interior, portanto, deixarmos poder abrir a porta por dentro. Um, portanto, em vez de se ligar o, a, man, a maneta da, da porta, não se ligava e ficava só assim. Uh, espero que isto ajude alguém. Uh, vá. Uh, bons hacks <risos>